A segunda semana a crescer foi ainda melhor que a primeira Foram lançadas as obras do novo Caique Revitalização da escola Vitorino Freire E o projeto do hospital próprio Realizado o um encontro pedagógico com 15% de aumento para os professores E a regularização fundiária Castração solidária Entregues as obras do CAPS E o posto de mototáxi no Angelim Cinco escolas na zona rural O da Santa Filomena Já na sede, uma escola e uma creche novinha até a próxima!